Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste 24 quarto domingo do tempo comum, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Por que Jesus conta essa parábola? Para revelar o rosto do nosso Deus, como nosso Deus é. E nesse evangelho aparece a imagem de um homem que vai para a janela esperar o filho que retorna. O filho que pegou a sua parte de herança e se mandou. O pai vai na janela e pensa, amanhã ele volta. Passa o dia e nada do filho. Assim, no dia seguinte, ele vai de novo na janela da casa e fica olhando. Ao longo da estrada para ver se o filho não aponta assim se passam dias passam semanas passam anos e quando o filho aparece ele avista lá longe na estrada e sai correndo ao encontro do filho vai, abraça-o, beija-o e pede para que seja colocado um anel no seu dedo que vista uma túnica bonita nele Pede também que mate o boi cevado e começa a festa e a dança na casa. É importante a gente ter presente que o pai não olhou nada daquilo que aconteceu durante todos esses anos. Ele observou apenas uma coisa: a vontade que o filho tinha de recomeçar. A partir do arrependimento, ele queria retomar a sua vida. Quando ele chegou, ele disse, Pai, peguei, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou chamado mais de teu filho, mas trata-me como um de seus empregados. Então, esta, esta imagem de Deus que Jesus nos revela é uma imagem fantástica de alguém que não quer perder ninguém dos seus filhos. São Francisco de Assis também fez uma experiência profunda deste rosto misericordioso de nosso Deus e ele se perguntava por que eu, por que Deus me chamou e depois a partir dessa experiência também ele tornou visível esta misericórdia, este rosto misericordioso de Deus tendo misericordioso para com, misericórdia para com os leprosos, para com os pobres. E um dia escrevendo uma carta a um ministro que cuida dos irmãos, São Francisco disse para ele, se um irmão vier mil vezes ao teu encontro e pedir misericórdia, que ele não se vá sem obter a sua misericórdia. Então São Francisco quer que nós vivamos esta nossa vocação de no mundo tornar visível o rosto misericordioso de Deus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 Filho e o Espírito Santo. A todos e a todas, paz e bem.